Mãe de Miley de Mihaly é diagnosticada com câncer durante o confinamento da filha em reality. Doralice, mãe da influenciadora digital, decidiu que sua filha não fosse informada sobre o caso durante participação no programa. A mãe de Miley de Mihaly, Doralice dos Santos Oliveira, foi diagnosticada com câncer. Essa informação foi confirmada pela própria assessoria da influenciadora, que atualmente está no reality A fazenda da TV Record. Por se tratar de um quadro reversível e controlável, conforme nota divulgada à imprensa, a própria mãe de Milady preferiu não contar à filha sobre o caso enquanto ela estiver confinada no reality show. Leia abaixo a nota na íntegra. Nota à imprensa. De acordo com a assessoria de imprensa, a família da influenciadora digital e empresária Milady Mihaly, atualmente participante do reality A Fazenda, vem a público esclarecer os últimos fatos a respeito do estado de saúde de Doralice dos Santos Oliveira, mãe de Mileide. Mileide foi pré-confinada para o reality no dia 03-09, perdendo acesso ao celular no dia 08-09, sem qualquer informação de mudança no estado de saúde de sua mãe. Ao fazer um exame de rotina, sempre aconselhada por sua filha, dona Doralice recebeu a confirmação de estar com câncer de útero, porém reversível e controlável. Foi decisão da própria Doralice manter a notícia em máximo segredo para preservar a intimidade de toda a família e não causar qualquer tipo de transtorno desnecessário em um período que por si só já é muito conturbado. Doralice segue fazendo exames e se encontra com seu estado de saúde estável e transmitindo energia positiva para a Milady durante sua participação no programa. Doralice complementou afirmando que está muito orgulhosa da trajetória da sua filha no jogo e ver o Brasil abraçando Milady está sendo sua grande felicidade. Desejamos melhoras para a mãe da Milady Mihail.